Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo falando e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como baixar um vídeo do YouTube sem precisar instalar nenhum app no seu celular. Então vamos lá. Primeiro passo é abrir o navegador do seu celular, não o aplicativo do YouTube. Tem que ser o navegador do seu celular. Eu estou usando o Firefox, mas funciona também no Chrome ou em vários outros Aplicativos, browsers de navegação. Então você vai navegar normal no YouTube, encontrar o vídeo. Eu já selecionei o meu e a gente vai fazer uma modificaçãozinha aqui. Eu vou ter que ir nas opções. Cada navegador vai ter um lugar. No caso do Firefox é aqui embaixo os três pontinhos. No, no Chrome vai ser provavelmente em cima. Mas você vai procurar as configurações do navegador e trocar aqui. No Firefox é Site do Desktop. Alguns vai ser modo desktop, vai ser algo assim, vocês vão procurar. Então, vocês vão ter que mudar esse modo do navegador e ele vai alterar o layout. Vai ser como, se reconhecer como se o celular fosse um desktop e não um smartphone. Ele também vai alterar o endereço, o link do vídeo. Eu vou clicar em cima tá? e você vai ver que na versão anterior não tinha esse www. Né? Então, eu vou digitar na frente da palavra YouTube, antes do ponto, entre o ponto YouTube... SS, tá? E avanço. Ao fazer esse processo, ele vai me direcionar para uma outra página, tá? De um serviço, que se esse vídeo puder ser baixado, ele já vai aparecer ali. Veja que já apareceu, baixar MP4 720. É o formato. Se eu quiser um pouco menor a qualidade, tem 360. Eu vou baixar em 720, só clicar em baixar e aguardar, tá? Ele vai abrir aqui um site de, de propaganda, isso pode ser fechado, tá? Provavelmente ó, a aba essa eu posso fechar e vou manter ela aqui. Ó, apareceu aqui embaixo o nome do filme, nome do vídeo, clico em baixar e aguardo, tá? Apareceu lá em cima, ó, baixando, Firefox, download concluído. Certo? Aí você pode usar da maneira que achar conveniente. Falou? Obrigadão!